É, desse lado aqui tem um outro Guilherme se mexendo em velocidades assustadoras. É. <risos> mas esse desenho aqui foi feito não no meu canal, nenhuma live feita aqui nos canais oficiais bruxirústicos, rústicos, né? Eu também tenho lá lives na Twitch e faço vídeos aqui pro YouTube também, mas eu não fiz nenhum desses dois. Foi lá no canal do YouTube do Jeans 2D, que é um grupo aí de, de estudo e um coletivo de arte que participa também o Lailton Souza. Ilustrador aí, que você já conhece Também de várias aventuras aqui Nesse canal, e o que acontece, o Lailton Junto com o pessoal do Jaws, fez Uma iniciativa muito maneira, eles Se organizaram pra participar Dessa campanha que tá ali em cima do Lar dos Pequenos Heróis, que é uma Campanha que tá sendo organizada pelo Abrigo João Paulo II, que é um lugar que Acolhe ali mais de 200 Um lugar não, é uma instituição que acolhe Mais de 220 crianças em Situação de vulnerabilidade Social, então eles não tem outra opção. E é muito legal isso de ver que é, ali é um ambiente onde eles podem ter uma convivência e um crescimento sadio, mesmo não tendo essas, essa disponibilidade dentro da casa onde eles estavam, da família onde eles estavam vivendo. Então é muito legal ver que isso tá acontecendo. Eu o Guilherme, o que que tem um desenho? O que, que você tá fazendo um palhaço? Esquetista? Então, para chamar a gente para atingir a meta de doações que ele tem lá no site era escolher um desenho de uma das crianças do lar e refazê-lo do seu jeito. Então, é muito legal que a campanha traz a iniciativa direta de chamar artistas pra participar, de chamar gente que gosta de desenhar, porque querendo ou não, tem coisa mais própria da criança do que a arte, do que o desenho, do que ir lá e fazer, não pensando em ficar maravilhoso, bonito, mas só de botar no papel aquilo que tem dentro de si, né? Eu acho que isso é muito maneiro. E aqui, um desses heróis criados aqui é este super palhaço e o poder dele era a felicidade. Ele era Tipo o cara que já jogava um, um raio <risos> felicitante na galera Então eu comecei fazendo esse rascunho aqui Interpretando o design daquele personagem original Porque quando eu vi aquela imagem de um palhaço inteiro azul Com um balão e um skate voando Eu falei... Não tem como escolher outro, tá ligado? É esse mesmo, esse aí, eu vou pirar em cima dele Eu gostei que, tipo, não tem uma divisão clara Entre o pescoço e o corpo Ali ele não tem as duas pernas explícitas Mas eu imaginei que tava acontecendo ali um, uma, um, não, uma perna atrás da outra E aí não deu pra ver as duas Mas o... Eu, eu achei muito divertida a ideia de um palhaço com uma roupa inteira única, né, e, e, e o rosto redondinho Então eu tentei adaptar o máximo que eu pude desse personagem Mesmo que ficasse meio, meio sinistro, porque palhaço é meio sinistro mesmo, então não tem problema Gente, para de olhar o Guilherme que tá aqui, aqui dentro desse buraco, tá bom? Para de olhar pra ele, por favor, não faça isso Então pessoal, se eu não me engano, ainda dá tempo pra você escolher um desenho de uma criança E postar o seu redesenho lá, eu acho que aquela galeria no site vai continuar aberta O link tá aqui na descrição pra você consultar os desenhos que tem lá, escolher um seu para fazer um redesenho. Mas o mais importante é que se você for participar disso, né? põe o link do site do pessoal, dá uma forma de ajudar a divulgar essa campanha, porque a principal meta também né, todo o desenho é legal, as crianças vão ter acesso a essas imagens esses desenhos, elas já foram até presenteadas com redesenhos que foram feitos aí até o dia 21 do mês passado se eu não me engano, que foi o último dia lá que teve essa live com o Nailton então as crianças já meio que aproveitaram uma coisa muito legal de, de poder ter acesso né, numa versão impressa desses desenhos digitais que a gente fez, mas o, o importante também é a gente conseguir bater a meta de doações do negócio. Eu já fiz uma doação e se você tiver aí um qualquer sobrando, por favor, nem que seja tipo. Eles aceitam a partir de um real. O sistema é com PagSeguro, então é tranquilo, a gente sabe que não tem problema. A meta é 10 mil reais, a gente tá quase lá, falta só um pouquinho. Então se você puder contribuir com alguma coisa, por favor, dá uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, nessa parte aqui do vídeo, eu queria conversar com vocês sobre inspiração e plágio e um pouquinho mais disso tudo também nessa arte aqui. Que tem o Saitama dando um soco no cara. Você pode ver que a estética daquela imagem é muito parecida com essas daqui, né? Esses outros trabalhos de pessoas voando em fundos azuis muito bonitos, né? E com uma sombra muito escura muito escura, não, praticamente uma sombra preta, né? Uma, é, isso daí tudo é parte da estética do trabalho de um artista que é o Phil Hale, que faz imagens. Maravilhosa, assim, com um grau de realismo muito interessante, mas ainda com uma, várias decisões estilizadas maneiras acontecendo por ali Uma pintura top, maravilhosa E o Phil hail é muito conhecido justamente por essa estética maluca aqui Que tem muito a ver, né? O que, o que me lembrou dele foi justamente aquelas referências de skatistas voando também Que você consegue ver aqui e, e o que tem tudo a ver com a imagem original do Lar do Pequenos Heróis Então eu achei que faria sentido trazer essa inspiração para essa imagem Tá vendo esse rato aqui? Tá vendo esse rato? Esse rato aqui eu peguei só pra mostrar um pouquinho das oclusões que estão acontecendo aqui, como eu deixei elas bem escuras e como isso é algo que acontece aqui nesse cara também. Você pode ver que esse lado todo. A mão dele tá preta, né? A mão dele ele, ele decidiu por ocultar totalmente a, a, o desenho da mão. Isso, Guilherme, isso aí é uma estratégia que você recomenda? Talvez. <risos> Mas a, a ideia, pessoal, desse, desse momento aqui, o que eu queria conversar com vocês era um pouquinho sobre até que ponto. Um artista pode ser dono de uma estética, e eu acho que isso que é o interessante. Eu não quero conversar aqui com vocês sobre aspectos jurídicos e legais da situação toda. Uh, é, isso tem alguma relevância, sim. O que eu queria conversar é mais sobre a moralidade da coisa. Não moralidade num sentido absoluto de, de tipo, isso é ruim, isso é bom, mas no sentido de como que essas situações são encaradas dentro da comunidade em que a gente tá presente hoje A questão de plágio e inspiração aqui, ela revolve um pouco no conhecimento básico de quem tá vendo Se você conhece o Phil Hale e sabe do trabalho dele Quando você for ver a imagem finalizada desse palhaço aqui, que agora tá com um pouquinho mais de perspectiva A menção ao trabalho dele é muito óbvia, é muito clara se você conhece, se você não conhece você pode me achar assim nossa Guilherme, que ideia legal que você teve que coisa maravilhosa, como é que você teve, nossa isso é tão incrível sabe, <risos> então essa estética não fui eu que criei, eu acho que esse é o ponto o ponto da moralidade que eu quero dizer é até em que sentido as pessoas podem sentir-se ludibriadas ou enganadas pelo seu trabalho até que ponto elas podem atribuir a você coisas, né que você não fez, ou que você não inventou, ou que você não criou. Eu acho que esse que é o ponto, até que ponto as pessoas podem sentir que depositaram em você uma alegria que não era justificada, porque esse é o sentimento que mata. Eu não, A minha sugestão, tipo, porque às vezes eu, eu foco nesse ponto muito assim, de que tipo, tá fazendo um trabalho, que tem uma menção clara ao trabalho de outra pessoa, tem uma inspiração direta de uma outra origem, quando essa inspiração não é facilmente identificável por todos, faz sentido que você pontue isso em todo lugar que você postar essa imagem, para que você não ocasione essa sensação em uma pessoa que possa vir a depois olhar e falar, putz... Não foi ele que inventou esse negócio. Essa decepção com o artista é o que você tem que pensar na hora de, de, de fazer sentido de plágio, de plágio. Por que que eu tenho que dar escrever de onde que eu tirei a ideia e não sei o quê? Por exemplo, existem algumas coisas que são tão óbvias que você não precisa comentar. Se eu desenhar o Goku, eu não tenho que dizer: "Este personagem é a criação de Akira Toriyama. Eu não inventei o Goku, que todo mundo conhece o Goku." Pode ser a chance de alguém confundir com que aquilo é um personagem original que você fez E depois vai falar Meu Deus, eu não acredito, Guilherme me enganou esse tempo todo Quer dizer que ele não inventou o Majin Buu? Então, isso não vai acontecer então, não tem porquê você ficar citando nesse tipo de jeito. Mas, aí que tá o ponto. Aqui eu tô me apoiando numa estética de um outro artista, mas esse apoio é tão direto, tão direto, que eu me sinto na obrigação de informar quem for consumir essa arte a origem dessa estética. Eu, eu sinto isso. Eu sinto que isso faz parte da minha comunicação. Porque metade da minha comunicação era chamar essa referência. Era fazer isso de propósito. E não tomar pra mim, uh, como se isso fosse uma grande uau, né, tipo, até que ponto eu posso futuramente incluir algo dessa estética em um outro trabalho é, é um ponto interessante, até, até onde isso pode se misturar uh, a ponto de, de, de, de parte disso se tornar algo mais próprio meu. Isso daí é o tempo que o tempo, o tempo dirá. Mas, neste caso, eu me sinto na obrigação de falar para todo lugar que eu postar essa imagem que eu me inspirei no Phil Hale. E eu vou citar o nome dele em todo lugar que eu puder colocar essa imagem. Eu acho que esse que é o ponto de interesse. É qual que é a sua intenção. O que, que você quer que as pessoas identifiquem e vejam quando você tá fazendo esse trabalho. Por exemplo, tem vários artistas, né, tipo, Guilherme, mas estilo não pode ser uh, comprado ou, ou, ou colocado em direitos autorais? Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre... Uh, outra coisa. Eu tô falando sobre clareza de comunicação para que você não dê a impressão de que Tá inovando e não o que você tá referenciando. Referenciar pode ser mais legal do que criar. Produzir uma referência é uma forma de o pessoal falar caramba, nossa, eu lembro disso, lembro daquilo. Pô, esse cara conhece esse cara, que maneiro. É uma forma de criar uma conexão mais legal com quem consome o que você tá fazendo, às vezes a referência, do que só Subtrair aquilo ali pra você e fingir que tá tudo certo Um exemplo que eu dei foi o traço do Mike Mignola O Mike Mignola que é o autor de Hellboy Tem uma especificidade na estilização que ele usa Que é muito característica do traço dele Do trabalho dele durante a vida toda dele Tanto que agora ele tá produzindo muitos fanarts de outros personagens Aplicando toda essa estética que ele desenvolveu durante esses anos é uma estética muito deformada, onde os personagens são bem blocados, tem quinas muito descritas, né, muito quadradinhas, todo mundo é meio feio, esquisito e <risos> e ninguém tem ombro, né. O, quando o Mike Minola desenha alguém, o ombro, o ombro desce, uh, desce reto aqui, né, uh, não é só uma característica do Hellboy, é uma característica dele para desenhar vários outros personagens também. Então, até que ponto você precisa citar o Mike Mignola quando você usar aquela estética pra fazer uma arte, né? Eu acho que quando a referência é proposital e deliberada. É sempre bom marcar para evitar a confusão. E se ela for muito óbvia? Isso aí vai ter que vai depender do seu senso do que é óbvio, do que não é. Aí não precisa acontecer isso. Mas eu acho que aqui tá o ponto, pessoal. é a diferença às vezes entre o plágio e a referência tá só em dizer "me inspirei em X". Isso foi de propósito. Eu acho que isso é tão Interessante porque é um, é um ato de, de clareza de comunicação que explicita a sua intenção e tira de longe essa possibilidade uh, de você ser mal compreendido. Porque se tem uma coisa que a gente respeita dentro desse universo artístico e que a gente tem que respeitar para a gente poder se valorizar, é o senso de autoria. E autoria não, não significa ser dono exclusivo de uma coisa e ninguém mais agora pode fazer, mas é pelo menos dar as, a essas pessoas o um reconhecimento. Pelo desenvolvimento de uma estética que, se hoje a gente gosta da estética do Mike Mignola, foi por causa do trabalho extensivo que ele fez durante a vida toda dele para valorizar e para impulsionar aquele estilo, aquela, aquela coisa toda. Então, se você faz um desenho como se fosse o Mike Mignola, é, vale a pena citar o nome dele só para evitar a confusão. Eu acho que nesse ponto vale. Então é muito provável que você olhe para essa arte e fale Nossa, Guilherme, essa arte não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que eu já vi aqui no canal antes, né? A, a estética tá diferente, ó, tá tudo, tá tudo diferente. E é verdade. A metade desse trabalho não é meu. Metade desse trabalho é a inspiração puxada, declarada, de uma estética já até reconhecida, já até meio classicona, justamente por ser tão marcada, tão, tão diferente, tão bonita. Então é por isso que eu estou trazendo ela aqui para vocês com esse desenho desse palhaço. A proposta era, primeiro, refazer a arte ali de uma das crianças e adolescentes do Lar de Pequenos Heróis, que ainda está aceitando doações para bater a meta de 10 mil reais que eles tinham lá. Falta muito pouquinho, então por favor contribua se você puder e também eu quis aproveitar essa oportunidade, já que eu tô puxando uma... uma já, já tô me inspirando no, num personagem que não fui eu criei. Falei, será que eu consigo trazer uma estética que também não é minha pra comprar uma imagem que é, é mais dos outros. E eu tô só ali fazendo essa conexão entre ideias, sabe? Eu quero ser esse executor dessa união. E eu acho que funcionou. Ah, se você conhece o trabalho do Phil Hale, quando você vê esse... Palhaço <risos> skatista voador Você vai pensar hum, Parece coisa do Phil réu Lógico que o personagem não tem muito a ver Então você vai falar o que está acontecendo aqui E ao mesmo tempo para os atentos Você vai ver que tem uma guilhermice ali então, gente, esse é o nosso palhaço voador skatista. Tá aqui ele aqui no Photoshop junto com várias das referências que foram utilizadas para trazer essa imagem, a sua fruição 100% concluída. Pessoal, muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Brujans Brujans, não me deixe, não deixe de me seguir nas outras redes sociais, onde eu faço lives, onde eu posto outras artes, onde eu adianto coisas que eu estou produzindo. E a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado. Valeu e falou! A diferença entre o plágio e a homenagem às vezes está no simples detalhe de mensagem. Para não ser copião, basta uma menção. Se você se apoia na estética específica de um artista já consolidado no mercado, cite ele para não parecer Uh, babaca, tá bom? É meio que essa a mensagem, ok?